Olá, eu sou o Neymar Lotérico e também fundador da DoraSoft. Nesse vídeo eu vou falar com você mais uma vez sobre um assunto bastante delicado, golpes. Infelizmente, alguns lotéricos do Brasil andam recebendo tentativas de golpes e nesse vídeo eu vou te explicar como minimizar a possibilidade deles dentro da sua lotérica. Vamos lá? Como nós já sabemos, existe uma regra básica de todo operador de caixa. Sempre que alguém trouxer uma conta para ser paga ou precisar fazer um depósito, sempre antes de qualquer coisa nós precisamos pegar o um dinheiro da mão dessa pessoa, para que dessa forma nós tenhamos consciência que ela tem a capacidade de pagar aquilo que ela está ofertando naquele momento. Quando nós estamos com a conta ou até mesmo quando nós estamos com as faturas a serem autenticadas, é importante que nós já tenhamos então em nossas mãos o dinheiro suficiente para poder realizar o pagamento de todas essas contas. Se você já pegou o dinheiro e já verificou que não há notas falsas, então fica muito mais simples de você fazer o atendimento e evitar qualquer tipo de transtorno. Acontece que tem sido muito comum pessoas chegarem no caixa da lotérica, pedirem para fazer um depósito e depois dizerem que não tem o valor total ou que tem apenas uma parte. Como você já sabe, não existe estorno para esse tipo de movimento e por isso, você precisa ficar muito antenado. Então, sempre que alguém pedir para fazer um depósito, ou pagar uma conta, ou pagar um FGTS, ou qualquer outra coisa, sempre pegue o dinheiro. Eu estou batendo muito nessa tecla, pois é um erro muito recorrente. Muitos operadores de caixa caem nesse golpe e depois não tem o que fazer. Infelizmente, o dono da lotérica não pode se responsabilizar por um erro de falta de atenção do operador de caixa. Então para que você não tenha quebra de caixa e evite qualquer tipo de transtorno, pegue o dinheiro da mão do seu cliente, faça a contagem, verifique se está no valor do depósito ou até mesmo no valor da fatura que você vai autenticar e depois sim você faz a operação no TFL. Se por ventura você realizar a operação e der tudo certo, ótimo, beleza, é isso que a gente quer em todas as nossas operações. Mas se porventura você tiver qualquer problema na máquina, você está com o dinheiro na mão e está com as contas também. E não tem como tomar nenhum tipo de prejuízo. Sei que parece uma coisa muito simples, mas como eu já disse, vai te evitar muita dor de cabeça. Como você já sabe, é muito importante a sua opinião. Clique em curtir, clique em se inscrever no nosso canal e obviamente já ative as notificações para quando tiver novos vídeos para você. Desejo para você sucessos e produtividade!